<risos> Ele me chamou agora pra voltar nessa ação Tá dizendo o MZ foi freestyle de gastação O amigo tá na mão segurando o objeto Vai jogando até pra mim Só pra ver se eu acerto Que o beat deu uma parada jogou uma moeda do cara de um real Tá ligado que é foda mesmo assim não passa mal Vai jogando outra parada que parece a pilha Mesmo assim chegando o freestyle que meu bonde de humilha Tem outra coisa que eu vou ser bem verdadeiro Pra botar um metal onde eu um vou fora no um lugar de esquerda <risos> Assim tá fácil, tô jogando um macete como se fosse no um clipe cabaço É minha assim, você sabe Amigo, essa bala de gengibre não caiu na minha boca. Que o gosto dela eu trouxe, Vai jogando aqui agora. A caneta quase matou. Uma mosca no caminho. Pra minha mão, essa é bique. Joga aqui a parada já gaspar vai dar chilique. Se eu deixar o bom a cair na luz que conduz, que seduz. Mesmo assim, é devagar. Cada um carrega uma cruz. Agora, parceiro, tu sabe. Eu sou extinto com amor. Dentro de site segurei a chave do carro que tava ali. Mas não tem cigarro pra mim. Tá ligado? Joga o outro que o nunca vai ter fim. É uma garrafa. Eu tô tão preso como ileso. Tá ligado que é foda. Eu sou um peixe na tarrafa. Joga aqui que eu tô até jogando antes de você jogar já vou rimar com cinto Tava aqui mais preso, eu vou batendo aqui contigo Meu amigo, joga isqueiro pro amigo Que eu fumar esse careta é muito foda nego tá pensando que eu tenho uma treta um pacto com o um capeta, tá ligado que isso aqui não tem decência Não é o look strike Sim, o aviso do cara que tem um problema de impotência A ah, fica difícil, mas eu rimo com excelência tem um amigo aqui tem muita, muita sapiência Sem ser ignorante, vou passar um desodorante Tá ligado que é foda, eu vou rimando no instante Volta do outro lado, que eu tava até meio suado De ser entrevistado no quarto, todo fechado Joga aqui que tem um carregador pra carregar rima Mas não preciso disso, tá ligado em cima da minha mente Até tem um computador Joga essa carteira e bota um dinheiro pelo amor Pra mim já tá difícil, mas mesmo quando meio duro um Super Banda que é tudo que eu procuro mente dessa plateia que tá ligado Que daí eu tô controlando mesmo assim meu vacilo Joga aqui pra mim que tem uma caixa de fósforo inteiro Mesmo assim antes já tinha jogado um tiro não usei, não rimo de novo Aqui tá foda porque a firma é forte, a firma é fogo Acabou o objeto e eles tão procurando Que até mouse que o Mickey usa e o negro tá jogando Como eu disse agora não precisa um pause Eu uso o teclado enquanto Mickey Mouse, agora o celular jogado com a outra mão Tá ligado que tá foda, vou seguindo na ação É uma moto, mobilete, 557 tô viciando o negro show da Ivete Aqui já tem um fio pra ligar uma parada Que tá a cadeira que jogou o meu amigo camarada Eu saí do beat, tem até um DVD aí Mó satisfação rimaço, MZ